E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Frente fria, sobe pelo continente, traz a umidade. Depois de três meses, tinha cidade aí que não tinha uma gota sequer de chuva. Está chovendo pelo interior. Está chovendo também no norte nordeste do país há muito tempo. E agora no centro-oeste, que também não via chuva ó, há muito tempo. Aqui em todo o estado de São Paulo, tempo instável hoje, chuva a qualquer momento e temperaturas caindo na próxima madrugada, 10 a 8 graus no interior 12 graus no litoral. Temperaturas baixas, agasalhos reforçados, frente fria vai saindo gradativamente do interior, melhora no interior, mas o litoral ainda fica instável até a quinta-feira, pelo menos, e muito agasalho e cobertor, tá bom? Além do guarda-chuva, é claro, para qualquer eventualidade, porque ainda pode chover. Um abraço a todos! O